Olá, eu sou a Sofia Cotrin sejam bem-vindos à Terapia da Casa da Leroy Merlin. Trago-vos uma ideia para criarmos em casa momentos divertidos e pedagógicos para os mais pequenos. Quem é que em criança não era fã de teatros? Para fazer este projeto vamos precisar de ripas de madeiras, estas eu já cortei na Leroy Merlin mesmo à medida, e alguns contraplacados, depois é preciso tinta, colas e essas coisas. Vou montar primeiro as estruturas laterais, para fixar, vou utilizar cola branca para madeira e uma pistola de agrafos. Estes agrafos são bem compridos. Placa de contraplacado por cima e agrafar novamente. Primeira lateral, check! A segunda lateral. Próximo a preparar é a frente do teatro. E vou prender as laterais aqui e aqui, utilizando dobradiças. O que é que vamos fazer? Vamos pintar? Sim. Vamos primeiro dar aqui uma de mão com esta tinta. Vamos fazer raios? Uns raios de cor. Qualquer teatro precisa também de umas boas cortinas. Eu vou utilizar cola nos sítios onde quero fazer a bainha. E quando estiver seco, cortar com um x ou então com uma tesoura. Vão ver que o tecido não se vai desfazer. Com a pistola da Grafos, vou prender as cortinas. Gostam do resultado? Dá ou não dá vontade de ir brincar com os mitos? Fica aqui uma inspiração para passarem bons momentos em casa com a família.